Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Adilson Schereria, eu vou conversar hoje com vocês a respeito de hábitos, uh, pensamentos, atitudes. Então, se a gente faz sempre as coisas da mesma maneira, a gente acredita que pode ter resultados iguais. E tem gente que acredita que fazendo da mesma maneira pode ter resultados diferentes. isso não tem lógica, é irracional. Se você quer resultados diferentes, você, logicamente, tem que fazer coisas diferentes. Porque senão vai ser o resultado igual. Agora, para você fazer coisas diferentes. Você tem que ter pensamentos diferentes. E os pensamentos diferentes uh, normalmente vão contra o seu mundo, com a sua percepção do mundo. Então, às vezes, é de, você se sente dificuldade de mudar. E por que que você tem dificuldade de mudar? Porque você já está habituada você sempre fez aquilo da mesma maneira, achou que daquela maneira está, é a maneira correta. Então, você tem medo de mudar, porque a mudança traz uma certa insegurança. Você vai pensar assim, ah, mas será que vai ser igual, vai ser diferente ou diferente? Eu não conheço. E tudo que você não conhece, você sente um medo, então você não faz, você costuma fazer sempre igual e se você faz sempre tudo igual, você nunca vai poder esperar resultado diferente, o resultado vai ser sempre igual. Então, para você ter resultados diferentes, você tem que mudar o seu mundo, mudar os seus pensamentos, porque, logicamente, os seus pensamentos influenciam as suas atitudes e as suas atitudes influenciam os seus resultados. Então, é uma questão de mudança de pensamentos e de hábitos, de atitudes e de resultados. Tudo isso está no seu mundo Agora, você está disposto, você está disposta a mudar os seus pensamentos, o seu, o seu mundo, para que você possa alcançar os seus objetivos? Você tem que pensar seriamente nisso. Por quê? Tudo, tudo está relacionado. Se você não fizer uma mudança assim radical, tudo vai ficar. Igual, da mesma maneira. Então, pense muito nisso. Uh, e a gente tem que ter uh, pensamentos diferentes que tragam resultados diferentes. Mas como tudo está ligado, uh, às vezes as pessoas sentem dificuldade de mudar. No próximo vídeo a gente conversa mais sobre isso. Até o próximo vídeo, pessoal.